Hoje em específico nós vamos falar sobre uma estratégia tá? desse módulo 2 de estratégias operacionais Onde nós vamos responder uma pergunta Aquela pergunta que todo mundo faz Comprar a bolsa antes do feriado é rentável? Quais são os riscos? Quais são as melhores retornos? E se transformar isso em uma estratégia dá certo tá? Hoje eu vou apresentar para vocês um estudo que comprova como é rentável se posicionar antes dos feriados nacionais no mercado financeiro e como saber se posicionar na hora certa entre renda fixa renda variável e fazendo com que você possa é, ter uma rentabilidade até maior do que os dois do que tanto o Ibovê quanto o CDI levando em consideração que o CDI foi sair um dos benchmarks tá o motivo pelo qual é mais rentável ficar posicionado antes dos feriados e o porquê o preço das ações ficam mais baratos é o medo tá pessoal o medo do feriado ele pode levar as pessoas a tomarem menos risco e até fechar posições por questões de notícias ou mercados externos piorarem, o que eventualmente gera mais prêmio para quem está disposto a tomar esse tal risco. Então faz total sentido ficar posicionado assim antes do, do feriado, ciente dos riscos envolvidos, tá? Sobre os dados históricos que comprovam o resultado que eu falei para vocês, pessoal, o estudo que mostra retornos superiores ao IBOV utilizando essa estratégia vai estar tá logo aqui embaixo e ele basicamente ele vai alternar entre compra de BOVA no caso 11 que no caso é o ETF brasileiro ou ficar posicionado no CDI é, como custo de oportunidade nos momentos que tiverem off tá sobre a média de retorno a média de retorno diários de fechamento a fechamento de BOVA desde 1994 é de 0,042 em feriados essa média por incrível que pareça na estratégia operando ficou de 0.43 do fechamento imediatamente anterior ao fechamento é, imediatamente posterior que no caso aí é o fechamento do primeiro dia útil após o feriado sobre os custos operacionais pessoal o custo ficou aí em torno de 0,07 que é o custo normal da bolsa brasileira tá pessoal principalmente para quem vai operar etf tal etc é, aqui está o gráfico, pessoal, esse gráfico aqui está em total return, né, como sempre apresento para vocês Em laranja, ali é a estratégia mais o CDI, alternando nos momentos corretos Em azul, é apenas o capital, a performance em total return Se, se você tivesse alocado apenas em CDI, em verde apenas se você tivesse alocado em BOVA Como você pode perceber, nessa, nessa, nessa zona aqui onde está escrito drawdown é o período que o seu capital é fica no negativo né é se você for levar em consideração do último pico de resultado que você teve vamos supor que você ganhou 200 reais e depois a, ao seu ao seu mais atual prejuízo vamos dizer vamos supor que você tivesse um prejuízo de 50 reais então qual foi o drawdown então esse período aí você fica no negativo eu tenho uma aula em específico sobre isso tá pessoal um detalhe importante aqui na descrição o link para entrar na playlist para você fazer o curso completo isso vai te permitir te deixar mais, é, mais antenado sobre o conteúdo, tá? Porque é bom sempre começar do básico, beleza pessoal? É, um ponto também interessante pessoal é que você se inscreve nesse canal, isso faz com que você Obtém esses conteúdos gratuitos, esses cursos gratuitos. E também faz com que você ajude outra pessoa. Porque quando você se inscreve e curte, outra pessoa vai conseguir ter acesso a esse conteúdo. Então vamos lá. Como é feita a execução dessa estratégia das simulações acima? É, levando aqui em consideração, IBOV e feriados nacionais e o CDI. Tá? Os retornos acumulados de uma alocação 100% CDI, ou seja, é, para ter essa performance... A alocação foi 100% de CDI. Só que alternando para compra de BOVA 11 no cacereiro Ibov, no último pregão antes do fechamento de qualquer feriado nacional. E retornando para o CDI no primeiro pregão após o feriado. A simulação, a simulação ela é basicamente assim. Ó, é comprar no fechamento antes do feriado e zerar no fechamento depois do feriado. Não tem segredo. Beleza, pessoal? Aqui está o link. Eu vou deixar esse PDF é, na descrição tá? e o link da playlist. Acesse a playlist e faça o curso completo. Lá tem todos os PDFs com todas as aulas. Beleza? Tamo junto e valeu!